Eu havia dito para vocês que essa pistola de cola quente deveria estar bem quente. Porém, eu fazendo alguns aqui, observei que quando eu fazia com a cola quente muito quente, ela chegava a sair fumaça ou saia algumas borbulhas. E aí ele grudava aqui dentro da madeira. Então, eu passei a ligar e desligar, ligar e desligar esse aparelho aqui para ele não esquentar demais ele esquentar só para amolecer é, né? sem formar borbulha então dessa maneira não gruda aqui tá gente e aí ó, o formato fica perfeito ele sai bem facinho ó vou mostrar aqui para vocês tá? ó ele sai bem bem facinho ó tá tem que tirar com cuidado para não, não estragar quando tá muito quente ela gruda e ela fica meio quebradiça Ela se quebra, ela, se, ela rompe por dentro Mas a pistola grande é necessária Porque a pequena, uma apertada Tem que ficar dando várias apertadas Essa aqui, uma gatilhada já enche a lacuna aqui, tá gente? É, fica a dica aí pra vocês não ficarem frustrados Com o resultado se não, não der bom Aqui, ó Ok, olha como é que ficou. Tá bem limpinho. E aqui ficou perfeito, tá? Só tirar as barbas, mas tá bem firme, não tá quebradiço. Ok, galera? Então presta atenção aqui nesse equipamento. E eu vou fazer de todas as teclas brancas aqui. Já tem aqui, eu tô fazendo. E aí no final eu mostro o resultado pra vocês. Bom, pessoal, aqui tá o... Resultado final da troca das borrachas, dá pra ver aqui, ó, como que ficou a altura das teclas ficou toda igual. Essa nota aqui, ela ficou um pouco mais alta, porque essa nota aqui, essa aqui é a borracha original da Cássio, e aí ela ficou um pouquinho mais elevada mas todas as demais eu fiz com o módulo e dá para observar, ó, a linearidade do padrão, tá? Então aqui, ó. Pra gente ver que tá exatamente todas as teclas na mesma altura. OK, gente. Então tá aí. Olha o resultado como é que ficou, gente? daqui seis meses eu vou verificar a durabilidade dessa cola quente que eu fiz nessas nessas teclas como o custo da cola quente ele é muito baixo então olha se durar aí uns Uns 3-4 anos eu tô no lucro. Tá, Porque um piano novo desse ele é muito caro e essa borracha também, original, ela é muito cara. Então, se durar pelo menos uns 3 anos, né? A original, o piano meu durou 14 anos, vai para 15 anos, né? Foi em 2005 que eu comprei o piano, então são 15 anos de duração das borrachinhas. O original teoricamente dura 15 anos. A minha se durar 4 anos, o custo foi muito baixo. Eu gastei 15 reais na madeira, mas a cola quente. Eu gastei dois bastões de cola quente que dá uns 5 reais. Nem isso eu acho. Ah, tá? eu comprei por quilo, tá? Eu comprei vários bastões. Eu nem sei quanto que eu paguei. Mas eu comprei um, um maço, assim de de bastão de cola quente por por 15 reais. Se eu for ver aí a conta total aí devo ter gasto aproximadamente 20 reais mais o tempo de montagem e desmontagem. Eu levei o sábado inteiro para fazer esse reparo. Ok? Então tá aí galera, muito obrigado por ter assistido meu vídeo. Dá um joinha aí para me ajudar. Clica no sininho e se inscreve no meu canal. Falou aí galera, valeu!